Eu estou vendo a senhora andando. Hum. Quantos anos a senhora tem? Vamos ver, chuta. Ah, 85. Vou fazer 88. 88 anos? Como é que é o nome da senhora? Graça de Deus. Com a graça de Qual que é o nome da senhora? Elza Simões. O que, que a senhora é do Benedito Simões? Olha, tem três famílias Simões aqui em Franca e a gente não é nenhuma... Eu não sou mesmo O meu, meu marido era de Restinga. Ristinga? É. E como é que ele chamava? José Maria Simões. Ele era sócio da Casa Barbosa. Ah, que coisa boa. É, a senhora conheceu o Severino Simões, que era da estação. Não me lembro não. Eu vou pegar... e, o... e o nome da família da senhora? Que família que a senhora é? Minha família é. é Marcos. É de São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra? É, eu vim de São Joaquim da Barra com 11 anos para cá. E sou francano até hoje, com a graça que... de Deus. O senhor gosta dessa cidade? Amo. Amo a cidade de Franca. Sabe, porque aqui eu tenho as minhas amizades. Certo. Tenho, assim, passei os meus meus anos de meninice, depois eu tinha, depois casei, fui muito feliz com meu marido. Quantos filhos a senhora teve? Eu não tive filhos. A senhora não teve filhos? Não, mas eu adotei uma pessoa, adotei uma filha, eu tenho uma filha adotiva. Como que ela chama o nome dela? Ah, não vou dar o nome. Não, mas não, eu vou contar para a senhora. A senhora... é tem quantos irmãos e irmãs da família da senhora? Da minha família? Marcos, é. É. Nós somos em seis. Seis? Em seis. Agora, estamos em cinco, porque o Caçulinha morreu. Ele, ele nasceu aqui em Franca e ele morreu. É, Gilberto, um que trabalhou com na, na, os rodoviários na, na estrada. Ah, guarda rodoviário. Guarda rodoviário ele foi. O nome do pai da senhora é, é. A senhora falou? Antônio. Antônio. Marcos. Antônio Marcos Simões. Não. Não, Simões, eu sou do meu marido. É do marido da senhora? Do meu marido. É, O pai da senhora é Antônio Marcos. São Antônio Marcos. Até me disse assim, Marcos do que? Marcos. <risos> Antônio Marcos. Espanhol. Ah, espanhol? É então espanhol, é do contra, né? É, eu sou espanhol, descendente da minha família, da minha mãe é Gomes, hum. mas veio da Espanha. É, veio minha mãe era da... é italiana. Italiana? É, e meu pai é espanhol. Espanhol, uma mistura boa. Ih, meu pai era bravo. Como que é o nome do pai da senhora? Era? Antônio. Antônio? É. Antônio Marques. Marcos. E a mãe da senhora? Ana Corona. Corona. corona daqui de, de, de Franca. Os Corona daqui de Franca. De Franca. É. A senhora conheceu os, as irmãs e irmãos da mãe da senhora? O senhor conheceu? É. Da mãe, da minha mãe? É. Não. Não conheci ninguém. Eu era menina, né? A senhora era menina, né? É. Então a senhora não conheceu o avô da senhora? Não. Não conheceu? Não, meus avós eu não conheci. Quando eu nasci, eles já eram falecidos. Já eram falecidos. Isso. É que coisa boa conhecer a senhora, viu? Foi um prazer também. Ronaldo, mas eu quero uma hora conversar mais com a senhora. Eu estou aqui é, conversando com uma pessoa tão bonita que tem uma, uma história rica aqui em Franca. E é uma alma que gosta da cidade de Franca, né? Parabéns, a senhora é grata pela cidade. Sou. Eu sou agradecida por tudo de bom na minha vida Porque Deus só me deu coisas, só me deu alegria Só me deu, assim, eu sou muito religiosa Certo Muito religiosa Isso é muito bom E eu pratico a religião Isso é bom é. Eu leio os evangelhos da semana, todo dia Sim. Hoje eu já li um, eu já sei qual que é a passagem que a senhora leu? A passagem hoje, ah, não me lembro direito, é. tem um papelzinho lá. É. Porque acontece o seguinte, domingo na missa, Sim. nosso evangelho Sim. foi muito rico em, em nos orientar como nós temos que fazer. Então o padre Márcio, Sim. nosso sacerdote, ele é muito estudioso e muito santo. Sim, isso é muito importante. Então ele disse assim... Porque fala que nós não, não podemos ser agarrados nas coisas do mundo. Certo. Né? Porque se você for se agarrar nas coisas do mundo, você vai viver o mundo, você não vai viver a vida de Deus. Então ele deu uma explicação muito linda. Sim. E muito sábia, muito Sim. santa. Ele disse assim, que nós recebemos tudo de graça de Deus. Se Deus fez isso aqui de graça. Que coisa boa. Né? É. E ele... Então, enche as nossas mãos de, de graça também. Certo. Então, nós temos que ser sinceros. Quando o Senhor vai ajudar uma pessoa, você não vai corrigir ele primeiro, não. Certo. O Senhor vai ajudar. Certo. Então, ele disse assim, que a nossa oração está nas nossas mãos. Certo. Então, a gente eleva a oração Assim, bendita a Deus. A Deus. Agora, se nós fazemos a nossa oração mal feita, é. ela não chega lá. É o coração puro, né? É. Deus, ah, Deus ouve. Ele chacoalha, é. ele fica no meio do caminho. Ele fica no meio do caminho. <risos> ah, oh. Eu adorei, adorei. Ah, que coisa boa, viu? Conhecer uma pessoa que tem uma experiência rica de vida. De vida. A vida é tão bonita, né? Não tem explicação, filho. É só ele. Só Deus. Só Deus. O senhor sabe? Se quiser chegar mais perto, não, não, tá bom aí. É, é porque o sol tá batendo na minha cabeça. Certo. Eu vou contar uma historinha pro senhor. Eu sou cheia de historinha. Ah, que coisa boa. Tem, o senhor conhece o, a história do, do pintor? Não. É um pintor muito famoso. E ele pintou um quadro. Sim. Tem um quadro que mostra Jesus batendo. Esse quadro é difícil da gente ver nas casas. Jesus está batendo e as ovelhinhas estão tá tudo atrás. Sim. Então, ele depois fez a exposição. E um morto também, muito entendido no assunto, chegou perto dele e falou assim para ele, olha, o seu quadro está lindo, maravilhoso, só que tem um defeito. Sim. Então ele disse assim, uai, eu aceito as críticas também. Certo. Ele falou assim: Você esqueceu de botar a fechadura na porta da, do, do seu. Que você está batendo. Não tem fechadura. Então o outro deu uma risadinha gostosa, né? É. E falou para ele assim: Essa fechadura não é do lado de fora, é do lado de dentro. Certo. Agora ele está batendo. Se você abrir, certo. ele entra. Eu estou gravando. É. Então. Se você abrir, ele... abrir a porta, ele entra, ele entra. né? Se não. Certo. Ele nos respeita. Nós não, não respeitamos, ele respeita. Ele respeita. respeita. Que respeita. coisa boa, viu? Isso. Depois, depois. Só, é, depois. Obrigada, meu Obrigado, viu? É. é. Olha, agora, agora. É. Valeu, meu irmão. Ó, nós estamos.